Fala meus aliados, janeiro é o mês das metas, dos projetos, dos sonhos. Esse ano eu vou ser fitness, esse ano eu vou ficar milionário, esse ano eu vou casar. Então se é o mês dos objetivos, eu vou dedicar os meus vídeos de janeiro a esse tema. Começando por três investimentos para 2023. E se você acha que eu vou dizer qual é a próxima criptomoeda que vai explodir, ou a ação que vai estourar, já dizia o grande investidor Warren Buffett, o investimento mais importante que você pode fazer é em você mesmo. E eu, como investidor que me considero, e seu aliado nesta jornada como me considero, não poderia deixar de trocar ideias com vocês. Tem um ditado que diz o seguinte, tinha um homem que ia seguindo por uma estrada e levava com ele ali um pão doce, e outro vinha de encontro com ele, trazendo consigo um pão salgado. Os dois se encontraram, trocaram os pães, e cada um foi embora com um pão. Mas em outra estrada, passava um homem que tinha uma ideia. Ele encontrou outra pessoa que tinha outra ideia. Eles trocaram de ideia, e cada um foi embora com duas ideias. Então, para multiplicarmos as nossas ideias, eis aqui as minhas três ideias de investimento para 2023. Número 1, um, invista no seu corpo. Ter uma boa alimentação e praticar exercícios, não se trata apenas de estética. É uma maneira de possibilitar a si mesmo as condições necessárias para que você possa usufruir do futuro que lhe aguarda. Só Deus sabe quão desgastante vai ser a sua jornada, né? E quando conquistar o seu objetivo, é melhor que tenha condições de usufruir do resultado, né? Número 2. Invista em sua mente. Consuma livros, livros. Consuma conteúdos que te motivam, consuma conteúdos que enriquecem o seu intelectual, consuma conteúdos que lhe ensinem a raciocinar e expandir a sua mente, consuma insights que possam aprimorar as suas ideias. Assim será capaz de construir melhores estratégias para alcançar os seus objetivos. E número 3, invista na sua fé. Se aproxime mais de Deus, seja mais grato pelo que tem, seja mais grato pelo que perdeu, e seja mais grato por aquilo que não conseguiu. Guarde os seus mandamentos e não se desvie. Então vamos recapitular? Invista em seu corpo, pois ele vai te carregar até o seu objetivo. Invista na sua mente, pois ela te levará até onde você conseguir imaginar. Invista na sua fé, pois ela o levará além do que você consegue imaginar. Eu espero que esse conteúdo lhe seja útil e que a partir dele você possa garantir as condições necessárias para superar esse ano que se inicia. No próximo vídeo eu vou ensinar a elaborar metas corretamente, porque eu tenho visto pessoas confundindo meta com estratégia, confunde meta com sonho. Eu vou te ensinar como é que se faz meta de verdade, você nunca mais vai confundir meta com estratégia, estratégia com processo, mas não se esquece de se inscrever e ativar o sininho. Se não o vídeo lança, você perde, você não aprende, aí vai ficar falando bobagem para os coleguinhas. Deixa o like aqui, comenta e pode me seguir nas minhas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo, onde eu posto outros conteúdos ali aleatoriamente e também sempre divulgo os vídeos que eu posto aqui no YouTube. Por hoje é só, até mais!